What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online e eu fui enxotado da sala da brilhagem, fui enxotado do estúdio, estou aqui no parque Serete, um dos melhores parques de São Paulo, na minha opinião, vou gravar aqui hoje para vocês um vídeo com palavras cabulosas, quatro palavras extremamente cabulosas, fica aqui comigo até o final para você saber quais são elas. eu já começo pedindo pra você deixar o like nesse vídeo pra ficar feliz, se inscrever nesse canal, ativar o belzinho e colocar a orelha nele pra você receber todas as notificações e, é claro, me seguir em todas as redes sociais para você acompanhar mais dicas de inglês. É isso aí. A primeira palavra cabulosa é essa aqui que tá aparecendo, ó. Pretend. Meu, aí você fala, teacher, não é cabulosa, porque eu sei o que significa. Significa pretender, não é verdade? Não, meu querido learner, não. Pretend não é pretender. Tira isso da sua cabeça. É tipo um falso cognato. Pretend, na verdade, significa fingir. Fingir! For example, I can't pretend it never happened. I can't pretend it never happened. Eu não posso fingir que isso nunca aconteceu. Tá? Então, pretend é fingir. Mas, teacher, então o que significa pretender em inglês? Pretender em inglês é essa que tá aparecendo embaixo, ó. Intend. Intend, porque vem de intenção, ó, pegou, pegou o mistério aí, ó, intenção, pretender, né? Se você pretende alguma coisa, tem intenção, certo? Example: I intend to travel to Egypt. I intend to travel to Egypt. Eu tenho a intenção, eu pretendo viajar para o Egito. Tá coçando minha perna aqui, ó, os mosquitos estão me comendo. tá com problemas <risos> animais, né? Comendo. So far, so good. Pretend, fingir. Intend, pretender. Ter intenção, ok? Então vamos lá para mais duas palavras cabulosas antes que o, que o sol me derreta. A próxima é essa que está aparecendo aqui, ó. Como é que você pronuncia essa palavra? A pronúncia é cough, cough, cough, cough. que significa tosse? Pegou aí a, a, a encenação? Pegou a atuação? Cough, cough. Cough é tosse. For example, I'm pretty sure that your cough is due to smoking. I'm pretty sure that your cough is due to smoking. Eu estou certo, tenho certeza que a sua tosse é devido a você fumar. Né? Você fuma, você fica com cough, certo? E olha como ela é escrita: ó, com um GH no final. E tem um som de F, tá? Cough, certo? Agora, a palavra que está aparecendo aqui é coffee. Coffee, coffee, oh, coffee, significa café, café. Example: every day I have a cup of coffee, every day I have a cup of coffee. Então, todos os dias eu bebo, eu tomo uma xícara de café. É, eu lembrei do professor Girafales. Então, anota aí para você não confundir, repete junto comigo. Vamos lá, tudo de novo. Pretend, fingir. Intend. Pretender, ter intenção. Cough, que é tosse. E coffee, café. Ok? Tudo bem. Então vamos de novo. Pretend, fingir. Pretend, pretender. Cough, tosse. Coffee, café. Got it? Agora está na hora dela. It's homework time! E a homework é o seguinte, você vai colocar aqui nos comentários frases com uma dessas palavras que eu ensinei para você aqui hoje, ok? Então coloca aqui que eu vou corrigir e vou ficar muito feliz de... De, de, de corrigir. Qual dessas palavras que você gostou mais de aprender? Qual dessas palavras que você não sabia? Ficou surpreso? Deixa aqui nos comentários também. Comenta qualquer coisa que o YouTube acha que que você tá, esse vídeo tem relevância. Comenta, deixa o like, compartilha com os amigos, learners. Coloca aí, faz a homework nos comentários. Comenta. põe uma receita de bolo? O que aconteceu com você hoje? Sei lá. Mas comenta, pelo amor de Deus! Deixa o like para ficar feliz. E me segue em todas as redes sociais. So that's it for today, learners. Thank you so much for watching. E lembre-se, todos vocês. See you around. Bye. Yo, I